Ligação inteligente de hortas, canudos comestíveis, desenvolvimento de aplicativos, cartões de visita que podem ser plantados e virar árvores frutíferas. Essas e muitas outras ideias inovadoras fizeram parte do 8º Fórum Internacional EcoInovar, da 2 Expo Eco Inovar e da 3 Mostra Científica Eco Inovar. Entre os dias 15 e 17 de outubro, aconteceu o 8º Fórum Internacional EcoInovar. O evento é uma realização do Departamento de Ciências Administrativas do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O objetivo do EcoInovar é promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo à produção de propostas e soluções ligadas à sustentabilidade. Muita gente vem para o evento para conhecer essas iniciativas, para trocar experiências e também propor soluções que possam unir as alternativas sustentáveis com a inovação. Mas também buscamos uh, discutir inovação e sustentabilidade do ponto de vista empresarial, social, educacional, propondo mesas variadas, discutindo temas de relevância não só para as empresas, né, mas também para a sociedade de modo geral. E com isso a gente consegue hoje abranger todos os níveis de ensino, que é o grande ideal da educação, que a gente possa uh, fazer uma interlocução ou um diálogo da pós-graduação e a graduação o ensino técnico, que são focos da universidade, com ah, as, alunos de ensino fundamental, médio e técnico. Um grande orgulho para nós, que por meio da, do Fórum Internacional Eco Inovar e da, ah, da ESPO Eco Inovar, nós façamos com que a Universidade Federal de Santa Maria pela segunda vez participe da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Junto com o Fórum, ocorreu a Mostra Científica Eco Inovar, que reuniu estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de escolas públicas e privadas de Santa Maria que eles vão poder estar trazendo aquilo que eles desenvolvem em sala de aula para o ambiente da nossa universidade, proporcionando essa interação com os nossos alunos de graduação e pós-graduação. A amostra, ela surgiu dessa necessidade e ela tem crescido ao longo desses três anos e essa questão né, da esperança demonstra que esses jovens, essas crianças estão se preocupando com um futuro melhor, mais sustentável e vão fazer a diferença para que nós tenhamos um mundo melhor em prol do desenvolvimento sustentável. A importância para nós, para nós professores e os alunos, é de grande relevância, pois em 2017, quando eu participei a primeira vez com uma escola, o nosso aluno que tirou terceiro lugar ganhou uma bolsa da, da CNPq, ao qual ele está fazendo e desenvolvendo projetos na escola com essa bolsa que ele tem. Então, para eles, é uma inovação, é, é cultura é trazer a responsabilidade sobre o meio ambiente, que eles têm que ter essa consciência e também é se tornar multiplicadores no processo, sem contar também que eles são protagonistas do próprio saber, aonde eles desenvolveram os projetos, aonde eles buscaram o conhecimento técnico-científico necessário para as escolas de ensino fundamental e assim então eles conseguem desenvolver habilidades e competências. Dentro da programação também ocorreu a Expo Eco Inovar, soluções inovadoras para um futuro sustentável, voltada para estudantes de nível superior. A aluna Gabriela participou da segunda Expo Eco Inovar com um projeto de cartão de visita sustentável. Que A ideia principal seria um cartão de visita ou até um bloco de notas, coisas de escritório, papelaria de escritório, com dentro dele conteria uma semente, que assim tu daria uma outra um outro rumo ao descarte, por exemplo um cartão de visita. A gente, muitas vezes, só guarda, anota o telefone ali e coloca fora. Dessa forma, a gente poderia plantar e ter uma, aí teria árvores frutíferas e também plantas. para quem não tem, não pode plantar, mora em apartamento. E, assim, também caso, ah, o pessoal joga na rua, teria maior chance de ser replantada, de achar uma área mais... e ter um futuro mais ecológico no nosso planeta. E participar da Expo é algo muito, uma oportunidade única, sim, que a gente está tendo dentro da universidade, a gente não precisa sair para fora da cidade, do, do estado, e tem aqui a chance de começar aos pouquinhos a mudar o planeta, começando por na universidade mesmo. Outro exemplo bem inovador partiu das alunas do primeiro ano do ensino médio do Colégio Santana. Elas desenvolveram um canudo comestível. As alunas tiveram a ideia de criar um canudo que não uh, que não agredisse o meio ambiente. É um projeto inovador e criativo. Por quê? Porque além delas de pensarem na, na possibilidade de ter o canudo para substituir o canudo plástico, elas também pensaram e foram sensíveis que o canudo pudesse ser comestível. E que esse canudo pudesse atender pessoas como os intolerantes à lactose, os celíacos, os diabéticos e os veganos. Então elas ainda tiveram essa preocupação. As meninas organizaram uma pesquisa prévia para ver qual era a viabilidade da, da produção e qual era a originalidade. Já foram feitos vários testes sobre a durabilidade do canudo. Então hoje ele pode ser usado para consumo de líquidos frios e quentes. Ele tem uma durabilidade de horas e ele tem sabor. O oitavo fórum contou com a presença de projetos desenvolvidos em outras cidades e estados. Os professores do Instituto Federal do Paraná trouxeram para Santa Maria 13 projetos. Dois anos atrás, quando eu vim, já teve a primeira mostra. Então eu soube que isso estava acontecendo, esse movimento para que alunos de ensino médio, técnico e fundamental também pudessem participar. E agora eu pude então trazer meus alunos também para esse evento que eu acho de uma magnitude é, realmente muito grande. Um dos projetos que está sendo apresentado aqui é automação de é, ventilação de aviários de baixo custo. Então os alunos desenvolveram através da robótica uma solução para um pequeno proprietário. É, esse tipo de automação já existe, mas custa 18 mil reais. A automação que eles criaram vai ter um custo médio de mil reais. E eventos como esse é, é importante para os nossos alunos para, de uma certa forma, autenticar e, é, a importância né, dos projetos que eles têm desenvolvido e também trocar experiência com outras instituições que realmente fazem parte desse grande evento.